Pra quem achava aí que a Ubisoft ia matar de vez o game, hein? parece que o Breakpoint tá mais vivo que nunca Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff Hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Breakpoint e a atualização de novembro Que foi divulgada ontem aí pelos desenvolvedores, beleza? Vamos lá então mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar na relevância do vídeo. Aproveite e compartilha também para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Claro, né? Tem muita gente querendo saber aí sobre esse update de novembro. E claro, no final do vídeo, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto. Né? Vamos conversar sobre isso aí. É sempre muito importante a opinião de vocês, beleza? E claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí. E ativa o sininho para não perder absolutamente nada, ok? dado, vamos lá. Então, senhores, após a chegada aí do episódio 3, a gente sabe que o clima na comunidade de Ghost Recon era de ansiedade total, né? Era um misto aí de esperança e apreensão. Isso porque o episódio 3, ele tava finalizando o ano 1, né? trazendo o game para uma temática mais pé no chão, como os fãs queriam. Mas, ao mesmo tempo, não havia nenhuma garantia de que os novos conteúdos eles iriam chegar para o game. Né? A gente não sabia direito. Então, ficou aí uma parcela da comunidade achando que a gente não ia ter mais nada sobre o game, que o game realmente tinha morrido. né? Eu, por outro lado, sempre tive uma opinião diferente. Eu sempre achei que sim, que o game teria pelo menos mais um ano de conteúdo como eu já falei várias vezes aqui que o ano 2 para mim é uma coisa certa eu já deixei muito claro essa opinião em vários outros vídeos por aqui e no mês passado a gente viu que realmente os desenvolvedores eles estão trabalhando em novos conteúdos para o game né eu fiz um vídeo aqui sobre isso também então se você quiser saber mais sobre as novidades do game até fevereiro de 2021 confere esse vídeo aqui eu vou deixar no card aqui em cima ok? dar uma conferida lá porque está bem completo também. Pois bem, mês passado tivemos aí esse anúncio, né? Um anúncio curtinho sem muitos detalhes, mas agora os desenvolvedores soltaram enfim as informações mais detalhadas sobre o primeiro desses próximos updates. No caso, eu vou falar hoje aqui sobre o update de novembro, né, que ganhou um post no site, como sempre fazem, e um belo trailer que soltaram ontem. Como vocês sabem, a Ubisoft Brasil, ela demora um pouco aí para poder traduzir esses conteúdos que saem primeiro em inglês, a gente sabe, sempre sai primeiro lá fora, é natural isso. Então, sabendo disso, que eles iam demorar para poder traduzir, eu fui lá, peguei o trailer, baixei, legendei todo em português... E postei aqui no canal para que vocês tivessem acesso a essa informação também, ok? Então, caso não tenham visto ainda esse trailer, eu legendei ele todinho em português. Confere aí esse vídeo, porque até esse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ninguém traduziu ainda. Inclusive a própria Ubisoft Brasil, o trailer ainda não foi postado por lá com legendas em português, né? Só tem a versão dele totalmente em inglês. Então... Se quiserem ver traduzidos, é só clicar no card que eu tô deixando aqui em cima e dar uma olhada nesse trailer que ficou bem bacana. Sobre o update de novembro, como eu disse, postaram ontem, dia 6 de novembro, no site oficial, né? Notícia oficial, postaram aí várias informações sobre esse novo update que vai chegar para nós já no dia 9 de novembro. E vamos lá dar alguns detalhes sobre ele. Como sempre, eles começam aqui agradecendo, né, a interação da comunidade ativa, né, que tem realmente participado bastante das principais mudanças, dando feedbacks, principalmente, né? Segundo eles, a atualização 3.0.3, ela vai ser focada na experiência Ghost, OK? mais precisamente para adicionar melhorias relacionadas à IA e na experiência solo e furtiva do game. É engraçado a gente ver isso, né? porque o game ele foi pensado inicialmente para ser focado no co-op, né? mas com o tempo, os desenvolvedores começaram a perceber que a maior parte da comunidade prefere mesmo jogar solo, até porque é complicado montar um squad tático, né? e a maior parte dos players eles são casuais. Então quem curte jogar de uma forma mais organizada acaba tendo que jogar solo mesmo Ou tentando se encaixar em algum squad que jogue de forma tática Mas como eu já disse, é complicado porque não existem muitos squads que jogam de forma tática Não é uma pena isso, mas é verdade Principalmente nos consoles, né? nos PCs tem alguns aí, mas nos consoles é ainda mais raro isso Enfim, mas tem melhorado bastante Eu já contei a vocês aqui, inclusive, que na época que eu comecei com o meu squad tático Não existiam outros squads, né? Eu sei porque eu procurei muito, eu não achei nenhum Principalmente no PS4, não existia nenhum mesmo e aí nós fomos lá criamos digamos assim o primeiro squad tático pelo menos para jogar Ghost Recon eu acho que com certeza já existiam outros squads aí mas para jogar o arma ou para jogar outros jogos para jogar o Ghost Recon mesmo acho que não existia nenhum e aí nós fomos lá criamos e tá aí hoje o nosso squad né que é o digamos assim o squad mais tradicional do Brasil Sobre a furtividade, esse vai ser um dos focos dessa atualização, que tá prometendo aí trazer melhorias bem interessantes, como por exemplo, agora a gente vai poder causar mais danos nos NPCs e nos drones, enquanto a gente permanecer oculto. E aqui eu fico meio na dúvida se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim, porque hoje no jogo já existe uma clara diferença de dano quando você abate algum inimigo em stealth, né? E aí o que me parece é que essa diferença vai aumentar ainda mais, né? Ou seja, a gente vai causar ainda mais dano quando tiver em stealth. Eu acho estranho isso, só espero que o dano não fique ridiculamente alto, né? Jogando em stealth, como acontece por exemplo com o Wildlands, que a gente consegue conseguia eliminar praticamente qualquer NPC com um tiro, a gente dava um tiro na perna do cara, o cara morria, dava um tiro na bunda, o cara caía. pô, não faz sentido nenhum isso, né? Na verdade, o que eu queria mesmo é que o dano ele fosse igual, tanto pra gente como pros NPCs, né? Se você levou uma rajada no peito, você cai, se você deu uma rajada no peito, ele cai, independente de estar tá em stealth ou estar, tá, né, em combate, enfim o mesmo dano para ambos acho que isso ia ficar bem mais realista sobre a IA eles anunciaram que agora também os inimigos terão que recarregar as armas né que na minha opinião é uma coisa bem básica já devia estar presente em qualquer jogo de tiro até porque esse negócio de NPC com munição infinita é foda né bicho porra ninguém merece Mencionaram também que o tempo de detecção ele foi reajustado, assim como o tempo do pedido de reforços dos inimigos, ok? Aquele pedido que eles fazem ali via rádio. Falaram também sobre a precisão dos morteiros. Então, é, sobre a detecção, não disseram exatamente se esse reajuste vai ser para mais ou para menos. Sinceramente, eu espero que seja para menos, porque se for para mais, não vai fazer sentido nenhum, na é verdade. Em relação ao pedido de reforços aí e a precisão do morteiro, eu acho que vai ser uma boa mudança, principalmente no caso dos morteiros, que são extremamente punitivos. Não faz sentido nenhum isso. A precisão deles hoje no game é realmente absurda. Né? Os caras eles mandam um míssil teleguiado, né, gente? É, sabe, não tem lógica. Sobre os drones, eles continuam dando bastante atenção, até porque são muitos pedidos da comunidade nesse sentido. Principalmente no sentido de reduzir a presença deles no mapa, ok? E aí vamos tentar analisar isso aqui um pouco, porque eles divulgaram uma grande nerfada nos drones, né? Como por exemplo, agora eles vão ter a velocidade de movimento bem reduzida, o que eu acho muito bom, né? Porque os malfas, por exemplo, eles eram terríveis, né? Para se enfrentar, praticamente impossível atingir eles depois que a gente era detectado. Sem falar que eles causavam bastante dano na gente, né? Um ou dois Malfas já era suficiente para derrubar um squad inteiro, ou seja, totalmente desbalanceado. Com essa mudança, eu acredito que vai ficar bem mais justo os enfrentamentos contra eles, né? Informaram também que agora eles irão cair verticalmente, né? Como já acontece com os querubins, por exemplo, e eles vão fazer menos barulho também ao cair tudo isso para favorecer as entradas mais furtivas, claro, né? Vão ter outras mudanças também, claro, nem tudo eles descreveram exatamente, mas dá para notar que todas as mudanças elas vão ser exatamente nesse sentido, para poder favorecer o Stealth e dar uma nerfada nos drones, né? Que é o que a comunidade quer, na verdade. Agora a gente vai ter um novo item de distração, né, que vai ser um projétil que a gente vai poder lançar para poder chamar a atenção de um ou dois inimigos ali sinceramente eu acho meio inútil isso porque hoje já existe uma mecânica no game que faz isso perfeitamente que é quando a gente atira no chão é né, o próximo algum inimigo para poder chamar a atenção dele só abrindo um parênteses aqui né porque hoje em dia todo mundo faz isso mas eu descobri isso ah, ainda na época do teste técnico, antes mesmo do beta, eu já fazia. Se vocês olharem os vídeos antigos que eu fiz naquela época lá, vocês vão ver que eu já fazia isso, né? Então, enfim, é porque eu não vivo falando tudo aqui, mas... Vou te dizer que muito, mas muitas coisas que eu vejo muita gente fazendo hoje, eles aprenderam aqui no canal. Mas, né? Lógico que ninguém conta isso, né? O cara faz e, e sai por aí dizendo que é o foda e tal, mas dizer onde aprendeu não fala, né? Enfim. Agora, ao contrário dessa mecânica aí, um novo recurso bem útil vai ser o de cozinhar granadas, né? Ou seja, cada granada ela tem um tempo de ação, né? Que é ali de 3 segundos. E agora a gente vai poder gerenciar esse tempo segurando a granada pelo tempo que você quiser. Então você pode, por exemplo, segurar a granada ali por 2 segundos e lançar no terceiro segundo, né? Ou seja, praticamente já na hora da explosão. E aí os inimigos eles não vão ter tempo de reação nenhuma. Isso é muito bom porque você pode usar a sua estratégia de uma forma bem mais planejada, né? Um outro recurso bem interessante vai ser o noite mais escura, ok? Que vai dar um aspecto bem mais sombrio às noites de Auroa, né? Agora eu quero ver o povo jogando aí de noite sem OVN. O bicho vai pegar, vai ter que usar mesmo. E aí a gente tem outras coisas menores, né? Mas que também são importantes, claro, né? Como a limpeza de armas a gestão do inventário, enfim, várias outras coisas, é, são detalhes menores, eu vou deixar o link do post no site aqui, o post está em inglês ainda, eu não sei se já lançaram esse post no site em português, como eu já disse, às vezes eles atrasam um pouco, então faz o teste aí. Finalmente a gente vai poder explorar a ilha Golem Solo, ok? Isso era uma das coisas mais pedidas pela comunidade e agora chegou, felizmente, né? Pode ver que esse update está cheio de coisas que a comunidade tinha pedido bastante. Né? Os caras focaram muito mesmo nos pedidos da comunidade para esse update agora. Então, finalmente, vamos poder explorar a Ilha Golem aí, sem os Titãs, ok? Mas com alguns objetivos específicos da ilha. Muito provavelmente para poder explicar também algumas pontas soltas da história. Né? Vamos ver se vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim. E sobre a Raid... Agora a gente vai ter duas novas dificuldades, uma dificuldade hardcore, uma dificuldade bem maior do que a, a que já existe E outra no easy, né? no, no zangado ali, para poder agradar todo mundo, beleza? Agora a gente vai ter também mais modificadores do mapa, né? como por exemplo, colocar ou retirar os exterminadores Os rebeldes, os helicópteros inimigos, o Azrael e o principal, o principal de tudo a gente vai poder remover os drones, isso mesmo. Finalmente vamos poder jogar Ghost Recon Breakpoint sem drones, ou quase, né? Eu acho que era isso que todo mundo queria. Então, toma aí. Só lembrando que mesmo removendo os drones, né, a gente ainda vai ter a presença dos b -remotes. Ainda bem, porque eu gosto dos b -remotes. Deixa aí. E dos drones relacionados a missões, ok? Isso aí não teria como tirar, porque para poder remover esses drones aí... Teria que mexer na estrutura da própria missão, né? Então, não tem como remover. Então, os drones que estiverem relacionados a missões... Eles ainda vão aparecer no mapa. No momento das missões, né? Logicamente. Mas só esses mesmo. Tem da questão dos operadores de drones, né? Eu não sei se quando a gente remover os drones do mapa se os operadores de drone também vão ser removidos ou substituídos por outros inimigos, ou se eles vão continuar lá. Não sei, aí a gente vai ter que fazer uns testes para poder descobrir, beleza? Vamos ter melhorias também, olha aí a quantidade de melhorias. Esse update está gigantesco, vai ter muita coisa boa nesse update. A gente vai ter melhorias também na roda de itens, ok? Dois novos slots vão ser adicionados, é, a gente não vai ter mais distinção entre itens defensivos ou ofensivos, ou seja, você vai poder personalizar à vontade a sua roda de itens, entre outras coisas, né? Por último, mas não menos importante, vamos ter aí uma atualização na progressão das classes, né? Então agora é, as classes elas vão até o rank 20 e logicamente com esses novos desafios de classe, novos itens vão ser entregues como recompensa, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque o vídeo ia ficar com, sei lá, meia hora, mais de meia hora e a intenção é passar a informação mesmo de forma rápida e eficiente, né? Sem enrolação. E trazendo aí a minha opinião também, né? Tem uma outra coisa que eu acho importante mencionar aqui, que é sobre a rapidez na entrega do conteúdo, ok, pessoal? Eu vejo muita gente comentando aqui, porra, tenta entregar um pouco mais rápido, porra, tava esperando o seu vídeo sair e tal. Eu agradeço muito o pessoal que fica aguardando os vídeos saírem, mas, assim, eles realmente demoram um pouco para sair, né? Eu poderia simplesmente abrir o texto aqui na tela e ir lendo frase por frase, para vocês né do texto que foi postado no site mas para mim sinceramente isso não é criação de conteúdo isso é leitura né então se for só para ler eu posto o link aqui na, na aba de comunidade vocês vão lá e leem né por isso que eu opto por trazer um conteúdo sempre mais elaborado né com edição é, explicando melhor as coisas para que vocês possam assistir algo que traga informação mas que também tenha algum conteúdo a nível de entretenimento né Claro que o foco é a informação mas a qualidade do conteúdo é uma das minhas marcas registradas nesse canal. E eu sempre dou bastante atenção a esse tipo de controle de qualidade dos conteúdos, ok? Então é por isso que às vezes o conteúdo ele pode demorar aí algumas horas, né? mas vai sair. Pode ficar tranquilo que ele sempre sai. De repente pode deixar para sair no outro dia, no caso, esse vídeo aqui, por exemplo, eu gostaria de ter postado ontem, mas não teve como, porque eu tive que legendar todo o trailer que saiu como eu já falei, o trailer que saiu lá na gringa, eu tive que baixar, tive que legendar inteiro, a né, edição inteira, depois é, upar o vídeo e tal. Isso dá bastante trabalho, acredite. Então, né? eu não fiquei sem tempo para poder fazer esse vídeo que eu estou soltando hoje, mas tá aí para vocês. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês, ok? Gostaram da nova atualização? Gostariam de adicionar algo a isso aí? Comente aí embaixo, ok?